Não usar cabelos compridos, trançados, particularmente para rapazes, é o ponto 10 do Regulamento Interno do Instituto Politécnico Industrial Aldalara em Luanda, afixado na entrada e na porta de cada sala de aula. O que nós temos estado a, a aconselhar é que os nossos estudantes devem né, manter né, o cabelo dentro das normas, dentro daquilo que é normal. Ou seja, ter o cabelo penteado, né? não aparecer na instituição com cortes, eh, cortes extravagantes, que inclusive são cortes que podem excitar a, a violência. Aqueles estudantes, como eu disse antes, que se apresentarem na nossa instituição com cortes extravagantes, como por exemplo aparecerem com cabelos. Uh, com o cabelo despenteado, por exemplo, com um corte, vamos supor, ele corta o cabelo e faça, por exemplo, um coração né, no, no, no, no cabelo. Esse, esse estudante, logicamente, né, nós aconselhamos né, a ir para casa o projeto educativo da nossa instituição, que tem como objetivo uh, não só a transmissão de conhecimento, mas também a transmissão de valores para que os nossos estudantes possam formar a sua própria personalidade. A problemática da imposição do corte de cabelo nas escolas em Luanda, sobretudo para alunos que usam o cabelo crespo, já dura há semanas e deu origem a uma marcha de protesto de alunos no sábado passado, travada pela polícia. As opiniões divergem. Estamos a, a lutar isso contra isso, visto que é cultural, e, e a cultura deve ser respeitada, porque a cultura representa o povo e o povo é a cultura. Nós devemos cumprir com todas as regras da escola, se bem que muitos confundem a liberdade com a libertinagem, mas nós devemos respeitar Uh, para manter uma boa norma na escola. A ministra da Educação de Angola, Luísa Grilo, interveio na polémica com uma circular, datada de 28 de setembro, orientando as escolas a combater a discriminação e respeitar as diversas formas em que o cabelo de cada aluno se pode apresentar, sem, contudo, subverter o código de conduta e a disciplina escolar.